Olá paz tudo bem? Você sabe como trabalhar a autoestima do seu filho? Saber que podemos fazer isso já desde a infância dele? É, e nós fazemos isso no dia a dia com as palavras que dizemos para eles e muitas vezes por não sabermos acabamos por reforçar a sua baixa autoestima, é isso mesmo, algumas palavras simples como não ou como tratando alguns momentos de tristezas e até como chegamos em casa ao final do dia por isso, eu fiz uma entrevista com a coach de autoestima Kelly Brito. Está lá no nosso canal do YouTube. Aguardo vocês lá, Paz.